Olá, tudo bem? Eu espero que a sua resposta tenha sido sim. O meu nome é Valdeci Carneiro. Eu sou psicólogo, sou doutorando em psicologia e o meu trabalho é hipnotizar pessoas. Na verdade o meu trabalho mesmo é fazer com que as pessoas Olhem para dentro de si e percebam todo o potencial que elas têm. Percebam, principalmente, o quanto podem ser felizes e saudáveis. E é disso que eu quero conversar com você hoje, mais precisamente agora. Nós vamos fazer agora afirmações hipnóticas para uma vida saudável. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa palavra tem poder, tem poder na nossa neurofisiologia. Todos os estudos da psico neuro imunologia o já famoso eixo Pnei convergem para isso. Os nossos pensamentos atuam sobre os nossos sentimentos, atuam sobre as nossas emoções, que vão refletir no nosso sistema endócrino, e no nosso sistema imunológico. Então veja como é importante que você saiba fazer afirmações de saúde para si mesmo. É um processo de auto-hipnose extremamente positiva. A maior parte das pessoas usa o poder da palavra que tem, o poder dos pensamentos, para fazer auto-hipnose negativa, dizendo a si mesmo frases depreciativas, dizendo a si mesmo frases que desestimulam. E geralmente, como consequência, vem dores, sofrimentos, é, crenças de falta de possibilidade, de falta de capacidade, de falta, de merecimento. Mas agora você já sabe disso. Então eu vou te convidar a respirar profundamente junto comigo. Tanto quanto possível, Inspire pelo nariz e expire pela boca. Imagine que à medida que você inspira, Todas as sensações, sentimentos bons, começam a entrar com a sua inspiração. Sensações boas, prazerosas, de rejuvenescimento, de fortalecimento, de bem-estar mesmo, conforto, alívio. Bem-estar, alegria, felicidade. Sim, ser feliz é uma escolha. E eu espero que você esteja fazendo essa ótima escolha agora. Ser feliz é uma escolha. Continue inspirando. Todos esses bons sentimentos, boas sensações. E ao expirar, imagine que aqueles pensamentos antigos que te faziam sofrer e se sentir mal começam a ir embora. a cada palavra minha, durante esta nossa conversa, você sentirá o corpo entrar em um processo de relaxamento cada vez mais profundo. Talvez em algum momento de nossa conversa, você desista de entender racionalmente. Eu digo E se prepare Simplesmente para sentir Sentir Agir como ser Agir como se fosse possível Agir como se já fosse Verdade Agir como se tudo já estivesse acontecendo Agora Agir Como ser Para o nosso cérebro Percepção é realidade. Percepção é realidade. Daí o grande poder que o nosso cérebro, a nossa mente tem. As nossas emoções constroem formas mentais e que trazem estas novas sensações para dentro de nós. Então, continue. Inspirando e expirando, sabendo que não é muito importante ouvir o som da minha voz. Tudo o que importa é você saber que a sua mente inconsciente está absorvendo cada palavra, cada afirmação, de maneira que você comece a ter uma vida cada vez mais saudável em todos os sentidos. Vamos lá? A alegria e a disposição fazem parte do meu ser. A alegria e a disposição fazem parte da minha vida. A alegria e a disposição fazem parte de cada célula do meu corpo. Cada célula do meu corpo vibra com essa alegria. Cada célula do meu corpo está de prontidão, mas aquela prontidão saudável para agir, para se renovar, para que eu possa ser quem eu escolho ser. A alegria e a disposição fazem parte do meu ser. A felicidade é uma escolha, a felicidade é uma escolha, a felicidade é uma escolha e eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, escolho ser feliz. a felicidade transborda nas minhas palavras transborda nos meus sentimentos, transborda nos meus pensamentos e nas minhas atitudes também. A felicidade faz parte do meu ser. Eu escolho ser feliz. Ser feliz é uma escolha. Eu escolho ser feliz. A vida é feita de escolhas. Todo o tempo, o tempo todo, nós escolhemos. E eu escolho ser feliz. E se eu escolho ser feliz, eu posso fazer outras escolhas. E eu escolho ser saudável. Eu escolho ter saúde. Eu escolho ter toda a saúde possível ao meu corpo e à minha mente.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 Eu escolho ser saudável, cada célula do meu corpo trabalha para que haja saúde, para que haja homeostase, para que haja sempre o verdadeiro equilíbrio do meu ser, o meu sistema neuroendócrino trabalha naturalmente trabalha naturalmente para que as minhas glândulas produzam hormônios e neurotransmissores na quantidade e na qualidade ideais para cada situação que eu esteja vivendo. O meu sistema neuroendócrino produz todos os hormônios e neurotransmissores na qualidade ideal e na quantidade ideal para cada situação, para cada mudança, para cada transformação que eu esteja vivendo. O meu sistema neuroendócrino funciona perfeitamente. As minhas glândulas produzem hormônios e neurotransmissores na qualidade ideal. Na quantidade ideal. Para cada mudança, para cada fase, para cada situação que eu esteja vivendo, serotonina, o hormônio a alegria, a felicidade, endorfinas, o hormônio do prazer, do alívio, bem-estar, oxitocina. Aquele hormônio associado ao prazer, afeição, segurança. A adrenalina é responsável pelas nossas respostas adaptativas, ajustes a cada situação. Dopamina, aquela boa expectativa, a expectativa do vir a acontecer. Esperar coisas boas. O GH, hormônio do crescimento, aquele hormônio que é produzido para que as minhas células possam ser substituídas naturalmente, naturalmente, quando uma célula morre, outra nasce, e para que isso aconteça de uma forma natural, onde eu me sinta cada vez melhor. Enfim, todos os hormônios neurotransmissores, mesmo aqueles que eu não falei, estão sendo produzidos na quantidade ideal, na qualidade ideal, para que haja saúde, bem-estar, para que haja vigor, disposição, para que a vida se manifeste. Todo o meu ser funciona de forma harmoniosa. A minha respiração flui naturalmente. A minha respiração flui naturalmente. De forma harmoniosa. De forma saudável. A minha respiração permite que o ar entre no meu corpo e conduza o oxigênio e todos os elementos vitais para cada célula do meu corpo, a minha respiração foi perfeita e naturalmente, perfeita e naturalmente, eu sinto todo o meu sistema respiratório funcionando naturalmente. Eu sinto todo o meu sistema respiratório funcionando melhor a cada dia que passa. Os meus pulmões funcionam naturalmente. Todo o meu sistema respiratório funciona naturalmente. E o ar levado, o ar elevado a cada célula do meu corpo, oxigenando naturalmente da quantidade ideal, da forma ideal. Precisa, perfeita Cada célula do meu corpo Cada parte do meu corpo E a respiração O oxigênio flui naturalmente no meu corpo Naturalmente Naturalmente Todo o meu sistema Nervoso Funciona naturalmente Perfeitamente Todas as suas conexões Todas as suas sinapses Funcionam naturalmente Todo o meu sistema nervoso Funciona de maneira natural Harmônica Precisa As transmissões nervosas Em meu corpo São naturais Funcionam de maneira precisa Perfeita O meu corpo funciona perfeitamente Perfeitamente A cada dia ele trabalha para funcionar da melhor maneira possível todo o meu sistema digestivo toda a minha digestão funciona de forma perfeita adequada a minha digestão funciona de uma forma adequada perfeita sendo produzido todos os elementos necessários a uma digestão perfeita a uma assimilação perfeita dos nutrientes, dos alimentos, naturalmente o meu corpo se restabelece e se organiza. A minha circulação funciona perfeitamente, todo o sistema circulatório funciona perfeitamente, todo o meu sangue circula pelo meu corpo de forma harmoniosa, precisa, da maneira mais saudável possível, a saúde visita e habita no meu corpo, a saúde visita e habita o meu corpo e a saúde habita a minha mente também, a cada dia eu sinto a minha mente mais saudável, meus pensamentos se organizam. Meus pensamentos se organizam naturalmente, naturalmente, eu consigo organizar meus pensamentos, eu consigo organizar meus sentimentos, eu consigo organizar as minhas atitudes, eu consigo pensar, sentir e agir, eu consigo pensar, sentir e agir de maneira natural de maneira ordenada, de maneira adequada, eu consigo pensar, sentir e agir, o meu coração bate numa frequência perfeita, ideal, com vigor natural, o meu coração bate na frequência ideal com a força ideal, da forma mais adequada para que o meu corpo esteja bem, para que haja vigor, disposição e saúde, todo o meu corpo funciona perfeitamente bem, todo o meu corpo trabalha o tempo todo para que eu me sinta bem, todo o meu corpo trabalha o tempo todo para que haja harmonia, para que haja harmonia nos meus pensamentos nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas atitudes. É muito bom sentir assim. E eu consigo me sentir assim porque eu consigo me sentir livre, livre para ser feliz. Eu consigo me sentir livre para ser quem eu sou. Eu consigo me sentir livre para ser eu e ser eu é a grande tarefa da minha vida. Ser eu é a grande tarefa da minha vida. Há um poder e uma mágica especial em ser você mesmo sempre. Há um poder e uma mágica especial. Tudo na minha vida flui de maneira a que eu tenha saúde, força e disposição. Tudo na minha vida flui para que eu tenha saúde, força e disposição. Eu me alimento de maneira saudável. Eu me comporto de maneira saudável. Eu ajo de maneira saudável. Eu penso de maneira saudável. Todos os meus pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes convergem para a saúde. Porque isso é a coisa mais importante. Me sentir bem transmitir saúde transmitir alegria transmitir disposição transmitir a força de viver como uma luz acesa que brilha e o brilho contagia contamina os outros Eu permito que a vida flua naturalmente por todo o meu corpo. Eu permito que a vida flua constantemente, intensamente pelo meu corpo. Eu me permito ser eu. Eu me permito ser eu. Eu me permito ser eu. eu esta é a tarefa mais importante da minha vida. E a cada momento isso vai ficando mais claro. E a cada momento a lucidez que isso me traz faz com que eu cuide melhor do meu corpo, da minha mente. E por que não dizer, da minha alma. Eu cuido de mim me sinto bem com isso Eu cuido de mim... e me sinto bem com isso Eu cuido de mim... e me sinto mais forte para cuidar dos outros Eu cuido de mim... e sinto... que eu tenho mais força para cuidar dos outros Eu cuido de mim... e sinto que eu tenho mais propriedade para cuidar dos outros Eu me permito me cuidar eu me permito receber cuidados, eu me permito amar, eu me permito receber amor. Eu me permito transmitir carinho e eu me permito receber carinhos. Eu me permito entrar no fluxo da vida do dar e do receber, o ir e vir, a circulação da vida. Eu me permito viver. Eu me permito fazer parte da dança da vida. Eu me permito a felicidade. Eu me permito a felicidade. Eu me permito me sentir bem, e é muito bom me sentir bem. Neste momento, eu desfaço todos os acordos que hajam na minha mente inconsciente, com a doença. Neste momento, eu desfaço todos os acordos que hajam na minha mente inconsciente com relação às doenças e às indisposições. Neste momento, eu desfaço todos os acordos que hajam na minha mente inconsciente, no meu inconsciente pessoal, e no meu inconsciente familiar com as doenças. Neste momento, eu olho para o meu passado, para aqueles que vieram antes de mim. Meus pais, meus avós, e assim sucessivamente, meus ancestrais. E desfaço todos os acordos, que não tragam saúde, paz e harmonia. Eu desfaço todos os acordos que não tragam saúde, paz e harmonia. Eu agradeço a todos que vieram antes de mim e recebo todas as coisas boas que eles me transmitem. E passarei adiante todas as coisas boas chegaram até a mim e liberto quem vem depois de mim, eu me permito de fazer todos os acordos que reverenciassem Adorassem a doença, o que assumissem a doença como compromisso. Eu me permito ser saudável, o mais saudável que o meu corpo e a minha mente possam ser. Eu permito ao meu corpo e à minha mente expressarem. A máxima saúde possível. E permito à minha mente e ao meu corpo realizarem as, as atividades que precisarem para manter a saúde, a alegria, a felicidade e a disposição. Enfim, eu permito ao meu corpo realizar as atividades que precisar para que a vida se manifeste para que a vida se manifeste para que a saúde se manifeste para que o bem-estar se manifeste eu me permito ser feliz eu me permito ser feliz a felicidade é uma escolha a saúde é uma escolha, o bem-estar é uma escolha, a alegria é uma escolha. Eu escolho ser alegre, eu escolho ser feliz, eu escolho me sentir bem. Eu me permito ser feliz, ser saudável e me sentir bem. Eu agradeço.